Sejam bem-vindos a mais um vídeo de doideiras Onde eu vou fazer aqui no Keydrop as maluquices Porque hoje eu tô afim de fazer batalhas Quem não fez ainda batalhas, tá perdendo É uma das coisas mais iradas do K-Drop. E logo depois de tentar fazer um profit nas batalhas Eu vou mostrar o evento novo que tá rolando aqui de passo Inclusive tem caixas grátis E o drop sempre fazendo os sorteios aqui Semanais, mensais, diários Que vocês podem participar Com o link da descrição você consegue colar aqui no site e Vou dar uma carregada no sorteio só pra vocês sentirem o que tá rolando Rolando aqui no momento, vários sorteios que Você pode participar de graça Galera, aqui nessa aba de batalhas de caixas Eu gosto muito, porque você abre uma caixa E se você conseguir o melhor item Daquela caixa, você ganha a batalha Contra as outras pessoas que você tá batalhando Então isso que é muito legal, você rouba as skins Digamos assim, da outra pessoa Eu vou criar uma batalha já e vamos ver como é que tá a nossa sorte Eu gosto dessa caixa serpent dessa caixa cobra, as duas são legais Eu vou colocar uma cobra no finalzinho E dá pra jogar um x1 ou então um x1 x1 Ou quatro jogadores Quanto mais gente, mais arriscado, é né? Eu vou começar uma batalha, eu contra dois jogadores Vamos ver se eu consigo ganhar, daí já seria muito bom E não tô afim de esperar não, então eu vou colocar algum bot aqui Beleza, tá na tela, agora a sorte tem que prevalecer Nessas três caixas Serpent eu tenho que dropar alguma faca Começamos mal, a casinha, né, um Revolution foi a pior das três skins, velho Vai, vai, vamos, faquinha Beleza, beleza, tá tranquilo Agora, mano, duas caixas, ainda dá tempo de dropar uma faquinha Ah não, velho, só se dropar uma faca na caixa cobra pra eu levar isso daqui pra casa, mano Bora, bora, bora, bora Bora. Nossa, eu vi Glock Fade e fiquei em choque. Perdi. Começamos mal. Eu vou pegar uma caixa mais top aqui. Eu vou colocar acho que três cobras. E na última eu tava afim de colocar uma caixa mais top. Vamos uma meduzinha no final. Um x1 contra o bot pra rapelar ele e aumentar as minhas chances, porque um x1 é mais fácil. E vamos lá. Primeira caixa, faca. Boa. Só que ele pegou um Alp de 100 dólares. A Alp Wildfire vem Minimal Air super boa. E agora ele pega uma Faca. Nossa, me rapelou, caraca Não acredito, velho Vai, vai, vai, vai A Cavulcan contra a Point Print 500 dólares Levei, levei Caraca, a Vulcan tá tão cara assim, meu irmão Duas Shadow Daggers pra finalizar. Ganhei. Beleza, levei. 1.100 dó. Do... Mano, como que a Vulcan tá custando tudo isso? Eu não fazia ideia que a Vulcan Minimal Wear tava 500 dólares. Caraca, velho. Mas pior que faz sentido, realmente. Eu acho que a Vulcan Factory New deve estar tá 1.000 dólares. Tô bem, né, mano? Tô bem, porque a minha tem quatro adesivos ainda de mil dólares cada, né? Na verdade, a Factory New tá 840 dólares. Será que a gente tenta um upgrade maluco aqui, velho? <risos> eu acho que vale a pena, mas só se eu ganhar a próxima batalha. Meu, tem umas batalhas aqui que a galera criou com Tô louco pra entrar, essa daqui, três caixas Medusa, 1x1 Alguém já entrou Vamos dar uma espiada, na moral? Daí depois eu crio uma batalha parecida, eu acho Vamos ver se a caixa Medusa compensa Se eu entrasse, eu ia entrar aqui, ó Só que o cara adicionou o bot que ele tava com pressa O bot ganhou a primeira, acho que o bot perdeu a segunda Vamos ver se a gente iria perder ou ganhar essa batalha Nossa, a gente ia perder, velho, que bom que eu não entrei Eu quero ganhar uma batalha mais louca Onde eu coloco, tipo assim, várias caixas Pode ser umas quatro. Só que eu quero quatro jogadores mano. Se liga, essa batalha vai ser mais arriscada Mas se eu ganhar, eu levo pra casa todas as 16 skins que vão ser dropadas Bora, beleza, uma casinha Não vou reclamar, foi a skin mais cara Tamo ganhando, velho, vai, segunda Ah, e aí foi ruim, velho Mas todo mundo dropou skin ruim, na verdade Tô em primeira ainda, mano Ainda tem um mundo Uh, se fosse faca, velho Nossa, velho. essa Shadow Daggers levou Vamos lá, uma faquinha aqui pra eu ganhar tudo a Opio de Fire é muito boa, ganhei, eu acho, ganhei, caraca, velho, que sorte, mano Bom, eu peguei várias skins, na verdade são 16 de uma vez, é isso que é louco da batalha, velho Vou vender pra grana? Eu tava pensando em fazer um upgrade pra essa K Vulcan Factory New News, só pra ser um desafio assim e tal. Mas deixa eu vender antes todo um inventário de skins aqui do drop. E ó, eu tô com 1.500 dólares mais a Vulcan, então... 2 mil dólares. Eu já lucrei 900 dólares, mais ou menos. Eu tava com mil e uns quebradinhos. Eu acho até válido arriscar um upgrade dessa vulcan mas eu acho que uma faca, talvez, velho. Antes de qualquer coisa, eu queria dar uma olhadinha nas caixas do evento aqui e descobrir como que a gente abre as caixas grátis. Aparentemente, conforme você vai abrindo caixas, você vai desbloqueando algumas caixas grátis de acordo com o seu nível no evento. Vamos abrir aqui 5 vezes essa caixinha, a mais cara do evento. Vamos lá. De uma em uma vez, vai, mano. Ó, oh, tem até Glock Fade Nice Alp Fade Nossa, nice demais Peguei uma casa imóvel É Profit Eu quero pegar pontos aqui, velho Vouchers Isso aqui parece ser interessante, ó Voucher de 40 dólares, mano Top, velho Tem um lado bom de você ganhar o Voucher Que você pode ganhar, tipo assim O bônus das caixas, né Se você continuar abrindo Ó, Alp Vouch Fire Mano, essa é top Pena que não tá com float tão, tão bom Em vez de abrir mais dessa caixa mais cara Eu acho que eu vou abrir um monte dessa caixa mais barata É vantagem se você pegar um Voucher Porque daí você pode abrir a caixa Caixa de novo e ao mesmo tempo desbloquear caixas bônus, né? Então é algo interessante para se pensar. Ó, peguei cinco skinzinhas e deu quanto? Oito dolinhos, deu azar. Vou abrir mais cinco para dar uma olhada aqui e vou ver as caixas grátis agora. Ó, um monte de voucher. Ah, mas o voucher foi com valor baixo. Ó, galera, tô abrindo a caixinha level 1. Essa daqui é bem provável que eu não vou conseguir nada, né? Porque aqui tem a chance mais baixa mesmo de dar algum. Ímã. Vamos abrir a caixinha level 2 aqui só pra ver Você pode pegar uma Shadow Dark, é uma chance baixa Mas há um mundo onde você pega ela, né? Caixinha level 3, vamos ver se nessa vem alguma coisa boa Só azar Galera, eu vou fazer mais uma batalha 1x1 um Entrou um cara aqui, então eu nem precisei adicionar o bot E dependendo disso aqui, eu faço ou não faço upgrade da Cavu Comecei destruindo ele, faquinha Mesmo sendo uma navaja, foi ótimo Uma faca aqui já é o suficiente pra ganhar E tá dito Ó, oh, pode Fire com Float ruim Beleza, tudo certo Bora, mano, bora Se eu dropar outra faca, acabou pra ele A casa, iguais Mesmo Float, GG A não ser que ele drope uma faca agora Melhor que a Menavadia Eu venci Nossa já veio a Vulcan ainda, mano Ó, mais um GG de 400 dólares Não foi tanto lucro, mas deu GG Então vamos fazer o seguinte Eu acho que no próximo vídeo Eu vou começar já Colocando os dois pés na porta Tentando um upgrade de AK Vulcan Para uma faca Então, mano, já ativa a notificação do canal Os vídeos do drop são todos malucos Lucrinho safe de mil dólares hoje, né? 500 dólares aqui da Vulcan, Mais 500 dólares que aumentou o meu saldo Essas batalhas é tipo muita doideira É 880, 80 vezes azul, certo, às vezes eu tô errado mas elas são divertidas, são as coisas mais divertidas do que drop Então se você quiser colar no site, o link tá na descrição E com o meu cupom Lugin Você usa aqui ó, nessa caixinha E ganha 10% na hora de depositar Tamo junto galera, e me desejem sorte no próximo vídeo Que eu acho que eu vou tentar algum upgrade assim Com um pouquinho de grana, 50% Algo do tipo, pra já começar as coisas na doideira Deixa um comentário se você prefere que eu foque em upgrades Ou caixas ou batalhas Pra eu saber o que vocês gostam mais do que drop E se vê na próxima, um abraço, falou!